Capítulo 10 – As vivências de Glaucia e Glauco Diante de tudo o que havia aconselhado, pode o leitor imaginar que Glaucia estivesse apenas teorizando em relação à maneira de se conduzir nas horas difíceis do afeto. No entanto, as suas palavras vinham revestidas de suas próprias experiências nesse campo. Em realidade, ela e Glauco já vinham se relacionando desde os tempos do final da adolescência e demonstravam possuir um sentimento sincero e recíproco. No entanto, essas impressões durante o ingresso de ambos na fase adulta sofreram um abalo muito sério. Assim que Glauco ingressou da universidade, as novas companhias masculinas... O novo ambiente e as inúmeras presenças femininas ali encontradas fizeram com que os pensamentos do rapaz se modificassem acerca do antigo namoro. Amigos novos convidaram-no para aventuras diferentes e, na sua condição de universitário, não poderia deixar de corresponder. Iludido pela nova etapa em sua vida que lhe conferia certa importância social, Glauco se deixara levar pelo véu da vaidade, relegando a segundo plano o relacionamento com Glaucia, que, apesar dos protestos, ia sendo colocada de lado pelo então namorado. Tal fase em suas vidas havia ocorrido já há mais de dez anos e exigiu da jovem um amadurecimento acelerado, para que, gostando de Glauco como gostava, pudesse superá-la, ajudando o imaturo companheiro. Envolvido pelos amigos que sempre lhe exigiam a companhia sem a presença da namorada de tanto tempo, Glauco passara a comparecer a festas noturnas, conhecendo novas mulheres e se deixando enredar em comportamentos complicados, dos quais teria grandes problemas em sair. Cláudia sofria as consequências dessa reviravolta, procurando conversar seriamente com o namorado, que sempre negava qualquer alteração de comportamento, dizendo que aquilo era a implicância dela. Já chegavam aos seus ouvidos notícias alarmantes que lhes eram transmitidas por amigas, por pessoas conhecidas, dando conta de terem encontrado o namorado nos braços de outras moças, Fora o noticiário que morria na boca de vários outros amigos comuns, que, sabendo da nova conduta irresponsável de Glauco, evitavam alardeá-la para não ferir a jovem namorada. Glaucia, nessas ocasiões, se revoltava contra aquilo que considerava uma falta de respeito para consigo mesma, não adiantando as conversas com o namorado, suas negativas e nem suas promessas de que as coisas voltariam ao que eram antes. Os compromissos da faculdade, as provas, os estudos, tudo isso tomava tempo de sua atenção, sem falar... Justificava-se ele das intrigas de meninas que se ofereciam descaradamente e que se viam recusadas por seu interesse masculino. Essa era a fonte das inúmeras fofocas a respeito de seu procedimento. Nada mais do que isso. Glaucia, naturalmente ferida... Sabia que tudo não podia ser invenção de meninas frustradas e que Glauco estava, sim, escondendo a realidade. Sofrendo em silêncio, deliberou pedir ajuda à sua mãe que, à distância, acompanhava a modificação da rotina da filha e, apesar de estudante universitário em outra instituição, se recusava a adotar o mesmo estilo de vida do namorado. Glaucia fora nascida e criada em uma família de pessoas que se ligavam ao espiritismo cristão e, dessa forma, desde a meninice, auria os princípios límpidos e simples de uma fé sincera e baseada no raciocínio, o que lhe produzia muita consolação e explicações para vários de seus problemas pessoais e de relacionamento. Assim, Revestiu-se de coragem para conversar com sua mãe a respeito do namorado. Ouvindo-a com atenção no sigilo do confessionário do coração maternal, Dona Olivia, sua genitora, deixou que a filha desabafasse tanto pelas palavras, quanto através das lágrimas de um coração que sofria e que, de forma consciente, estava concluindo que o rompimento seria indispensável para que aquela situação mentirosa tivesse um fim. Depois de ter escutado as dores da filha, sem interromper seu relato, nem se deixar levar pelo pieguismo de vê-la como a mais infeliz das jovens, como acontece com certos pais em relação aos que causam sofrimentos aos seus filhos, contaminando-lhes o bom senso, Olívia tomou a palavra, começando a responder às dúvidas de Glaucia. Filha, Vou lhe fazer algumas perguntas simples. Você me responda como se estivesse respondendo para você mesma. Está bem? Sim, mãe, está bem. Você ama Glauco? Surpreendida logo na primeira indagação, Glaucia titubeou em responder, obrigando Olivia a esclarecê-la melhor. Filha, não me refiro a esse Glauco que está aí nessa vida aventurosa. Estou me referindo ao rapaz que tem virtudes e valores que você conhece há muito tempo. Afinal, vocês namoram há anos, e esse relacionamento permite que seus sentimentos o tenham conhecido tanto quanto ele a você, não é? Entendendo o que a mãe queria dizer, Gláucia respondeu... Mãe, ele é uma pessoa linda, cheia de bons sentimentos, alguém que sabe ajudar as pessoas e fazer por elas sempre o melhor. Com relação a mim, sempre me ajudou em tudo, nunca usou de violência ou agressividade, foi sempre companheiro em minhas crises e amigo nas horas difíceis. Nunca conheci alguém melhor. Por isso é que estas coisas que está fazendo me doem tanto, — Porque parece que não é ele. — Sim, mãe. Apesar de tudo, eu o amo. Feliz com a resposta honesta, Olívia partiu para a segunda. — Por tudo que ele já lhe disse, por aquilo que já aconteceu entre vocês, você acha que ele a ama? — Ah, mãe, eu achava, mas agora são tantas as novidades que não estou mais sabendo de nada. Entendendo a dúvida da filha, Olívia continuou. O que quero saber, Glaucia, é se o que ele construiu com você será fácil de ele construir com qualquer outra por aí. Bem, mãe, Intimidades a senhora sabe que qualquer mulher sabe dar para conquistar o ser desejado. No entanto, estou certa de que o carinho, a afetividade, a maneira amiga e compreensiva de tratá-lo, as conversas abertas e francas que sempre tivemos, as aventuras que vivemos juntos, isso tudo estou segura de que vai muito além dos contatos físicos passageiros. E se ele encontrasse alguém que lhe desse tudo isso que você lhe ofereceu e, por isso, fosse melhor do que você na vida dele, como interpretaria esse fato? — Ah, mãe, vai ser difícil ele encontrar outra assim — disse sorrindo, meio encabulada, meio convencida. Sua mãe sorriu diante da autoconfiança positiva que a filha demonstrava, o que era um bom sinal para aquele momento. — Mas vamos fazer de conta que ele encontre uma super gláucia por aí, mais bonita, mais amiga, mais calorosa, mais companheira, mais tudo que você. — Ora, se existisse uma pessoa assim mais tudo do que eu... Eles seriam um idiotas se eu não ficasse com ela. — Do mesmo jeito que você, minha filha, se encontrasse um super glauco dando sopa, seria uma outra tola se eu deixasse escapar, não é? — É, mãe. Seria assim. — Pois bem, Glaucia, até aqui não estamos concluindo nada. Só estamos estudando o terreno onde seu afeto está posto para que possamos saber como agir melhor. Tudo bem, mãe. Já vimos que você o ama apesar das tolices que está fazendo e que, provavelmente, será difícil que ele encontre alguém que o ame como você, ainda que possa estar com algumas aventurazinhas, com certas aventureirazinhas de plantão. Coisa, aliás, que existe desde que o mundo é mundo, porque se todos estão à procura de alguém interessante e que lhes faça felicidade... Elas também. Assim, Glaucia, se você termina um relacionamento por estar magoada, isso pode produzir algo bom para você num primeiro momento, mas também pode favorecer que o seu namorado se veja livre para continuar na ilusão de uma vida diferente e estimulante que vai durar um bom tempo, já que a nova situação universitária vai lhe fornecer um grande arsenal de emoções novas. E, até que se canse de tais aventuras para se lembrar das boas coisas que tinha com você, talvez já tenha que estar casado com alguma aventureirazinha grávida por aí. O velho golpe ainda funciona muito bem, Glaucia. E ainda há muitos jovens se vendo presos no visgo dos prazeres desenfreados, mesmo que tenham se permitido vivê-los apenas para dar vazão à curiosidade ou à excitação de um momento. Por isso, tantas famílias desajustadas, começadas pelas facilidades do sexo sem responsabilidade no afeto, mas sim fundamentadas na atitude equivocada de certas mulheres, com a ideia de prender o parceiro pelo útero e não pelo coração. Se observarmos bem, Glauco está enfermo da afetividade. Essa doença ataca muitos rapazes como ele que, imaturos para certas transformações, se permitem certas condutas para se sentirem integrantes de certos grupos. Lembra, Glaucia, quando a gente ia levar você para a escola todos os dias e, depois de uma certa idade, você pedia para a gente te deixar a uma quadra de distância porque não queria que suas amiguinhas a ridicularizassem pelo fato de sua mãe ou seu pai levá-la até a porta da escola? Recordando suas birras no carro na hora de ir à aula, Glaucia sorriu, meio envergonhada, e abanou a cabeça, concordando com a mãe. Então, da mesma forma, Glauco está se sentindo muito importante, e no meio do baile de novidades que a vida está lhe oferecendo, você é a companhia antiga, meio fora de moda, como um vestido que se repete em cada ocasião festiva, por falta de outros diferentes. Nem precisa dizer que isso é doloroso de se ouvir, porque eu sei que é assim. Mas esta é a nossa avaliação do que está acontecendo com Glauco. Ele não deixou de ser aquele jovem que você conheceu e ajudou a construir com o seu carinho. Está, entretanto, envolvido por uma febre que o faz ver as coisas de maneira equivocada, inclusive em relação a ele próprio. Então, se você o abandona, estará abandonando um doente no meio da crise, o que poderá produzir-lhe uma acentuada piora. É como se o pai deixasse o filho febril ao desamparo, porque a criança passou a ser muito birrenta ou nervosa. Ora, minha filha, a criança com febre fica birrenta, nervosa, irrequieta, agressiva até. Se os pais não a tolerarem nessa fase, como é que poderão reconduzir esse filho à saúde, quando o terão um novamente dócil, amigo, feliz e brincalhão? Por isso, acho que não é o momento de você destruir o que os anos foram sedimentando com paciência e carinho. Ao contrário, essa é a hora para colocar em teste... — Todo esse alicerce que você e ele lançaram no solo da experiência 2. Tanto ele vai descobrir coisas a respeito, quanto você poderá avaliar o grau de profundidade. Ouvindo a mãe, serena e experiente, Glaucia ponderou. — Mas mãe, desse jeito as coisas vão continuar no mesmo caminho. Se é uma doença, como é que vai ser para ajudar? Sim, minha filha, esta é uma sábia pergunta. Inicialmente, você vai engolir seu orgulho ferido como os pais engolem as irritações do filho doente para poderem cuidar dele melhor. Depois, a sua capacidade de demonstrar afeto por Glauco terá que ser testada ainda mais, porque... Sem ser melosa, sem ser pegajosa, sem forçar as coisas, você vai parar de reclamar. E, sempre que for possível, vai aproveitar as horas desfrutadas ao lado dele para se fazer suave e amiga, não permitindo que o azedume, que a irritação ou a indignação... Consumam os minutos que deverão ser vividos na oferta do seu mais sincero carinho. Não veja Glauco como aquele que a está traindo. Veja-o como o companheiro que está temporariamente iludido. Para trazê-lo à realidade, é preciso recordar-lhe as boas coisas do relacionamento de vocês para que não aconteça de você passar a fazer o papel da bruxa velha e rabugenta, enquanto que as outras fiquem com o papel fácil da fada boazinha. — Mas só isso? Não tem um tratamento de choque que possa dar efeito mais rápido? — Um atropelamento, uma tijolada na cabeça, contratar alguém para lhe dar uma surra? — disse Glaucia com um meio sorriso no rosto. Acompanhando a sua veia humorística, a mãe respondeu. — Esse tipo de choque não é bom, Glaucia, porque pode acontecer de acabar sobrando para a bruxa rabugenta um Glauco estropiado, paralítico, aleijado, já que esse tipo de homem, as fadinhas esvoaçantes, não vão querer saber de cuidar. — E nós estamos querendo salvar o Glauco por inteiro — — E não aos pedaços. — Tudo bem, mãe, já entendi. — Mas você tem razão quando pergunta sobre um tratamento paralelo. — E tem? — Perguntou a filha mais animada. — Sim, minha filha. A gente sabe interferência negativa que certas entidades produzem na vida das pessoas que se deixam arrastar por tendências e fraquezas, ajudando-as a se perderem nos caminhos tortuosos a que se permitiram. Assim, antes que se tenha que adotar alguma outra postura mais grave e que possa chegar ao rompimento por sua parte, vamos usar... Filha, essa forma de medicar Glauco por ambos os lados. O seu carinho sem cobranças e as nossas orações constantes lá no centro serão a nossa forma de tratamento de choque. Você dá uma tijolada usando a sua doçura e o seu carinho, lembrando-se de Glauco como aquele rapaz que você conhece e que existe por baixo desse doidivanas. E nós vamos ao centro levar o pedido para que os espíritos lhe possam dar uma surra de bons fluidos, afastando as más companhias invisíveis e, assim, restaurando-lhe o equilíbrio através do amparo magnético, mesmo à distância. — E a senhora acha que funciona? — perguntou a filha, ansiosa. Se funciona com tantos outros, minha filha, por que não vai ser eficaz com Glauco, que sempre foi um bom rapaz, demonstrando seus bons sentimentos e a generosidade de seu coração? Além do mais, lá existem reuniões onde as entidades que perturbam as pessoas são atendidas para que sejam esclarecidas sobre sua real situação, alertadas de sua conduta equivocada, e convidadas a seguirem por outros caminhos que lhes produzirão melhores resultados. Isso gera uma grande transformação, tanto na vida dos espíritos ignorantes, quanto na dos encarnados, que estavam influenciando diretamente. Vamos começar a trabalhar nas duas frentes, Glaucer, e por isso gostaria que fosse comigo algumas vezes ao centro para que sua presença também servisse de centro emissor a benefício de Glauco, uma vez que vocês dois estão diretamente unidos por laços fluídicos que facilitam o processo de ligação mental e energética. E isso vai possibilitar, ao mesmo tempo, que você seja reabastecida de energias positivas para a continuidade das lutas do afeto sincero, que não pode descer ao lodaçal das reações mesquinhas e destruidoras. Você também precisará de forças para não se deixar abater pelas atitudes descontroladas do companheiro doente e, por um tempo, precisará interpretá-lo mais como seu filho do que seu parceiro. Estamos combinadas? E, entendendo o que a mãe queria lhe dizer, Glauce enxugou as últimas lágrimas que insistiam em cair pela face jovem e bonita e concordou com a genitora sobre a ida à casa espírita. Enquanto isso, do lado de Glauco, as aventuras o estavam consumindo no cipoal de novas experiências e novos desgastes. A euforia das baladas, a novidade de novos corpos, as sensações lascivas das companhias quentes e superficiais faziam dele um pequeno boneco nas mãos experientes de mulheres vividas, apesar de jovens. Parecia que Glauco desejava encontrar em cada moça um pedaço de Gláucia, uma forma de falar, um estilo de ser, um contorno físico parecido, sem que isso lhe ficasse claro no pensamento. Ele sabia que estava se conduzindo de maneira equivocada, e, para tentar contornar esta situação moralmente ilícita, sempre revelava a todas as novas companhias de noitada a sua condição de rapaz comprometido. Era uma forma de preservar um pouco da própria sanidade, relembrando a todos os que o envolviam a sua condição de indisponibilidade. Se quisessem os momentos de euforia em sua companhia, tudo bem. No entanto, que soubessem todas elas que ele estava seriamente envolvido com uma outra mulher. Dessa forma, tentava ele manter uma certa atmosfera de responsabilidade afetiva, usando Glaucia como um escudo protetor de seu caráter, que, temporariamente infantilizado pelas novidades que estava vivendo, desejava desfrutar-lhes os benefícios sem desejar envolver-se intensamente com elas. As mulheres que os circundavam, no entanto, jogavam um outro jogo. Elas sabiam que, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, se uma pessoa interessante como Glauco procurava manter tais envolvimentos clandestinos apesar do relacionamento sério que sempre dizia ter, isso indicava que ele não estava plenamente feliz com a namorada, o que abria espaço para os oferecimentos de carinho das novas candidatas a tolerarem a secundariedade, até que se fizessem tão importantes na vida dele que assumissem o status de estrela principal. Nesse joguinho, no entanto havia uma das mulheres que, mais afoita, menos paciente e mais determinada na conquista do rapaz, houvera-se valido de outros meios para tentar conseguir seu interesse. Usando de artifícios que a intimidade temporária possibilitava entre eles, conseguiu o pequeno lenço que o próprio Glauco lhe oferecera para secar o choro que encenara para provar o seu afeto pelo rapaz. E, de posse do lenço, procurou acercar-se de uma casa suspeita, na qual pessoas sem noção dos compromissos espirituais que estavam acumulando sobre si mesmas, realizavam trabalhos de magia com a finalidade de amarrar o bom partido, conquistando-lhe finalmente as atenções. Glauco não sabia de nada, mas a jovem interessada, depois de ter se encantado com as intimidades vividas em poucos encontros, imaginara ter encontrado o rapaz com quem deveria passar o resto de seus dias, precisando, assim, vencer suas resistências afetivas. Assim, a moça buscou recursos naquele ambiente onde se prometia trabalhos para todo tipo de interesses, sobretudo aqueles que desejavam perverter a ordem das coisas, interferir no destino das pessoas e produzir alterações no rumo dos fatos. Para isso, valia-se de um consórcio espúrio e ilícito com o plano espiritual inferior. Para que, fornecendo a tais entidades certos recursos energéticos que ainda lhes abasteciam os vícios, delas obter o apoio aos projetos pessoais, a interferência direta para que seus objetivos fossem alcançados. O lugar onde se realizavam estas reuniões estava cheio de pessoas e o padrão das vibrações era o pior que se podia pensar. No entanto, o velho desejo de impor sua vontade sobre a vontade dos outros fazia com que todos os presentes aguentassem os momentos grotescos a que se viam submetidos, uma vez que, desejando servir-se dos favores de tais espíritos, tinham que suportar-lhes a companhia, pessoalmente, através dos médiuns ou cavalos, como se chamavam nos rituais que faziam. Homens que desejavam afastar do seu caminho certos adversários ou conquistar postos importantes, mulheres que queriam destruir a vida das inimigas no afeto, tanto quanto aquelas que desejavam se fazer querer pelo sentimento de homens até então indiferentes, pessoas que queriam solucionar problemas materiais da forma imediata e fácil, todos ali se valiam do comércio com o mundo invisível, com a ilusão de que poderiam burlar a lei do universo e atalhar caminho até o objeto de seus desejos, adulterando vontades, corrompendo a lei de justiça, e enganando a sabedoria divina. Nesse meio de forças inferiores e animalizadas, o lenço de Glauco acabou o indo parar, exatamente através daquela que dizia desejar-lhe a companhia para sempre. Essa jovem, de espírito determinado e frio, tinha o perfil das víboras manipuladoras, que medem os prós e os contras e se arriscam nas lutas de conquista quando vê possibilidades de sucesso, tudo empenhando para que não se vejam amargando no fracasso de seus planos. Seu pedido, na verdade, era o de ter glauco para si, ou, então, de ele não ser feliz com mais ninguém. As entidades inferiores ali presentes, estabelecendo o preço do serviço, disseram que se comprometeriam com ela no atendimento do seu pedido, desde que ela se mantivesse fiel a eles. Essa fidelidade não representava apenas trazer-lhes as coisas e pagar os valores pedidos. E a mais longe na adoção de condutas ritualísticas dentro de sua intimidade, tanto quanto na participação em algumas das cerimônias que, periodicamente, se realizavam naquele local. Se não participasse, todo o esforço poderia ser frustrado e o dinheiro e o tempo poderiam ser perdidos. Assim, a obstinada jovem aceitou tais exigências desde que eles garantissem o sucesso de seu pleito. Tal compromisso foi fácil de obter, e, a partir daí, a jovem se viu a eles ligada de uma forma direta e pessoal. A partir de então, a ação negativa sobre Glauco se fez mais intensa. Não que o lenço tivesse poderes destruidores. No entanto, as pessoas se sentem mais vinculadas a objetos que trazem a tais cerimônias, confiando que, por causa deles, será mais fácil a ligação com seus proprietários. Pensam com mais ardor, com mais determinação, e acham que a magia realizada sobre o objeto surrupiado da vítima poderá tornar mais eficazes os efeitos pretendidos. Por isso, as entidades assalariadas pelos baixos teores de energia que labutavam naquele ambiente indigno de qualquer denominação, se fizeram acercar de Glauco, acompanhando seus passos e acelerando seus desejos invigilantes, na utilização de suas fraquezas para empurrarem no na direção da jovem que os contratara para tais atividades. Durante muitos meses, Glauco se vira confundido por tais influências. Desacostumado à elevação de pensamentos, afastado das boas influências de sua namorada, acabara se permitindo afundar nos prazeres sexuais ao lado da jovem produtora de euforias, manipuladora de seus sentidos, excitadora de seus desejos, sempre em conluio com as referidas entidades inferiores. Muitas delas passaram a fazer parte das orgias que os dois vivenciavam nos encontros clandestinos que patrocinavam. Nesse período de maior decadência, Glauco procurou afastar-se de Glaucia ainda mais, alegando maiores compromissos na faculdade. Essa foi justamente a época em que Glaucia estava iniciando as medidas de tratamento diretas e indiretas que havia traçado desde a conversa com sua mãe... E foi exatamente nesse período mais crítico da vida doente do rapaz que as duas passaram a envolvê-lo com redobrado carinho, nas ocasiões em que conviviam por algumas horas e nas preces sucessivas, tanto no centro espírita quanto nas realizadas na intimidade de seus corações. As inúmeras entidades que se dedicavam ao trabalho de envolvimento de Glauco passaram a ser identificadas nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita. E, graças à ação dos benfeitores amigos, foram sendo canalizadas para médiuns que lhes serviam de pontes de ligação com o mundo real, tendo despertados os sentimentos mais profundos e, assim, passando a entender a inutilidade daquele comportamento do ponto de vista da produção de coisas boas para eles próprios. Com o passar do tempo, tudo foi sendo contornado e as pressões espirituais negativas sobre Glauco acabaram sendo neutralizadas. O rapaz não cedia. A demora de sua rendição aos seus encantos produziu ainda mais ansiedade e violência na moça que o desejava com ardor, levando-a a se valer de cartas anônimas endereçadas a Gláucia, nas quais denunciava seus encontros com o namorado, dando endereços e horários para que ela pudesse constatar com seus próprios olhos missivas essas que vinham carregadas de uma energia pervertida, como se fosse uma bomba magnética pronta a explodir, tão logo fosse aberta pelo destinatário. Ainda assim, as coisas não produziam o efeito que ela queria. Então, num gesto de desespero para fazer valer seus planos nefastos, a jovem se apresentou grávida, com exames positivos e tudo mais, para forçar Glauco a assumir uma posição. Não sabia ele que tal gravidez havia sido decorrência de um relacionamento com outro rapaz, homem com quem a moça procurava aventurar-se para se vingar da indiferença de Glauco, mantendo uma vida promíscua como forma de satisfazer seu espírito ávido por prazeres. Sabendo que essa seria uma forma quase infalível, apresentou seu rapaz com aparência fragilizada, como se estivesse com medo do futuro, e lhe comunicou o seu estado de surpreendente gravidez. Isso foi o bastante para desesperar o moço, que, desde que passara a se sentir mais aliviado das pressões espirituais negativas, buscava agora uma forma de afastar-se dessa perigosa mulher, que se lhe tornara verdadeira sombra, perseguindo-o com seu desequilíbrio afetivo em todos os momentos de seu dia. Glaucia Amparada na prece, nas palavras de estímulo constante de sua mãe e no trabalho de sustentação que a casa espírita lhe fornecia através de palestras e passes de recuperação, mantinha-se firme e imperturbável, sentindo que a luta estava por terminar quando os efeitos no comportamento de Glauco já se faziam visíveis, porquanto o rapaz começara a regressar mais ao convívio antigo como alguém que começa a despertar da farra no dia seguinte ao da bebedeira, com as dores próprias do excesso, Dona Olívia chegou em casa com uma notícia boa e um alerta. Filha, nossos amigos espirituais nos mandam avisar, através de uma das médiuns mais experientes lá do centro, que devemos estar atentas, porque a perturbação está no fim. Mas é justamente agora que as provas serão as mais difíceis para nós. Ah, mãe, Gogo já está me procurando, voltando a ser aquele que eu conheci. Será que tudo vai piorar novamente? — não creio, minha filha. Só acho que, como ele se envolveu com um erro, os que defendem o mal sempre tentam uma última e decisiva reação, o que pede de nós maior equilíbrio e confiança no bem que escolhemos para ajudar Glauco a sair desse mundo de sofrimento e decepção. Sim, mãe, eu entendo o recado. E se as trovoadas finais são muito barulhentas, alegremos-nos por nos avisarem que são as derradeiras. Depois disso, o sol voltará a brilhar. Tomara, mãezinha, tomara que seja assim, para poder ter sossego no afeto novamente. E foi assim que, depois de ter passado quase dois anos nessa maratona de leviandades, Glauco, Arrependido e menos infantil, certa noite pediu a atenção de Glaucia e, entre o choro dos desesperados e a vergonha dos falidos, abriu o coração com aquela que, até aquele dia, havia sido a sua única verdadeira amiga. Relatou-lhe todas as aventuras, todas as mentiras, todos os momentos de engano que vivera, Falou da sua posição leviana diante das novidades, desejoso que estava de conhecer melhor as aventuras da vida depois de uma adolescência vivida ao lado dela. Relatou os equívocos, os maus amigos, as emoções turbulentas e, por fim, revelou as ameaças da jovem que lhe apresentara os exames de paternidade alegando que ele era o responsável por aquilo. Em seu relato, deixou claro que nada mais o prendia à jovem arrojada, mas, agora arrependido, não queria que Glaucia ficasse sem saber de tudo o que lhe estava acontecendo. A jovem namorada chorava de emoção e tristeza ao ver como um rapaz, com todas as virtudes que ele possuía, se vir envolvido em tantas equivocações, influenciado por tantas forças negativas, que nem ele mesmo sabia que agiam sobre sua vontade débil. Ao mesmo tempo, a confissão representava o regresso do companheiro fiel, arrependido pelos desatinos, a caminho de se transformar em um homem mais sábio, Menos vulnerável, menos tolo. Glauco não pedia que o aceitasse de volta. Apenas confessava seus erros diante de alguém que o conhecia profundamente, e que, não sabendo entender a si mesmo nem como chegar a tão baixo, pedia sua ajuda para se reerguer. Ainda que fosse como simples amiga, se ela não visse mais condições de ser sua companheira como no passado. Naquele instante, Glaucia sentira como sua mãe estava certa, como Glauco estivera doente do afeto, além de perturbado na própria capacidade de escolha, diante das influências nocivas, das vibrações inferiores, que o mal e a ignorância sabem produzir. Sim, aquele era o golpe final das forças trevosas, golpe esse que, no entanto, o devolvia aos seus braços mais maternais do que nunca. Não, aquela era a hora do reencontro, não a da vingança. Então Glaucia abraçou-o e disse... Glauco, você não imagina como o meu sofrimento neste momento se transforma em ventura, e somente agora eu posso entender o que significou o regresso do filho pródigo à fazenda de seu pai, como nos fala o Evangelho. Você é o meu amigo, meu companheiro, meu verdadeiro amor. Esteja certo de que, se eu pude passar por tudo isso sozinha, Agora que estamos juntos novamente, não vai haver nenhum problema que não possa ser enfrentado e vencido. Entendo seu medo em me revelar a verdade, mentindo para não me ferir. No entanto, não se esqueça de que, Sempre que a verdade nos foge, ficamos vulneráveis à mentira do mundo, que produz muito mais malefício do que qualquer outra arma que o homem tenha inventado. Daqui para frente, você já sabe que pode me falar qualquer coisa, por pior que seja, porque eu saberei ouvir sem desejar feri-lo. Com relação a essa moça, não sabemos se o que diz é verdade. Por isso, nem pense em obrigá-la a tirar o filho do ventre, filho esse que, se for seu, você vai assumir mesmo que não se una à mãe. Agora o tempo vai dizer se a gravidez é verdadeira e, depois que nascer, os exames poderão informar com exatidão se o filho lhe pertence mesmo. Tenha serenidade, marque o um encontro com ela e, se você aceitar, nós dois estaremos lá, juntos, para que tudo fique esclarecido. Surpreso com tal postura, Glauco disse não ser mais necessário nenhum encontro. Queria falar com a moça por telefone mesmo e dizer que tudo estava acabado entre eles, e que, se realmente ele fosse o pai, depois do nascimento dos exames, ele assumiria a paternidade, informando ainda que Glaucia sabia de tudo e que o apoiaria em qualquer decisão que tomasse. Foi assim que Glauco retomou a consciência e o equilíbrio, passando a ser o mesmo rapaz de antes, só que melhorado na maturidade, enquanto que Glaucia ganhara um verdadeiro amigo e confidente que não lhe ocultava as menores coisas do seu dia, por prazer em compartilhar com ela todas as suas experiências pessoais. Como o leitor pode entender, Gauscia não falara a Marisa apenas sobre uma teoria de compreensão, falara de tudo aquilo que aprendera, vivendo-a na própria carne.